Fala pessoal, boa tarde, Heverson aqui da RM Multicel Deixar uma dica rapidinha aqui pra vocês é, Chegou pra nós agora um tablet aqui pra orçamento Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente consegue tá abrindo esse tablet aqui, tá bom? Sem danificar essas laterais aqui, ó, com muito cuidado, beleza? O modelo dele é um positivo twist T770 Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês aqui, ó Bate e volta, rapidinho Então aqui nessa ponta aqui, ó, você pode ver que, ó tem uma brechinha bem pequena na pontinha aqui. Acho que a câmera não vai pegar tão bem aí. Mas aí você vem com a espátula fina aqui, ó. Com cuidado. Tá vendo, ó? Vai pôr aqui a pontinha, ó. Devagar. Ó. Já foi aqui, tá vendo? Aí o que, que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar aqui a espátula de plástico. Que ela é um pouco mais grossa. Ó. Um pouco mais grossa. Aí eu vou fazer assim agora. Já que eu entrei aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, vai destravando, com cuidado, ó, tá vendo? Ó lá, vai de boa, com calma, ó, tá vendo? A de plástico, ela não danifica muito aqui, ó, entendeu? Então, ó, vai lá de boinha, aqui, ó, ó lá, já abriu. Aí vem nas outras laterais aqui, ó, na, na outra parte e já era. Com muito cuidado aqui, tá vendo que tem um alto-falante aqui, ó. Ele é grudado. Então, você tirou, você puxa ele daqui, ó. Tá aberto tá o tablet tá twist. Beleza, queridos? Dica rápida, Heverson e Multicel.